Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como criar um canal dark infantil de brinquedos. Fica até o final do vídeo que eu vou passar umas dicas muito legais aqui pra vocês. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei por brinquedos. E quando eu pesquiso por brinquedos, eu encontro aqui vários vídeos que mostram brinquedos. É esse tipo de canal que eu vou mostrar pra vocês aqui, como criar esse tipo de canal. Olha esse vídeo aqui como é legal, ó. certo? Esses são canais infantis, esse tipo de canal aqui, os vídeos dele tem muitas visualizações. É um vídeo que viraliza muito rápido, certo? E quando eu pesquisei aqui, estava pesquisando, eu encontrei esse canal. Sorriso de quem? Esse canal aqui ele tem muitas visualizações. Para você ter uma ideia, se a gente vir aqui em vídeos, eu vou ordenar aqui por mais populares. Certo? Quando eu ordenei aqui por mais populares, encontrei esse, esse vídeo aqui que tem mais de 25 milhões de visualizações. Milhões. Esse vídeo foi postado há um ano atrás. Só com esse vídeo aqui, o dono do canal ganhou uma grana muito boa. Esse canal aqui ele é monetizado. Certo? Porque eu já é, vi outros vídeos aqui e os vídeos sempre aparecem uma propaganda do Edson, então esse canal aqui é monetizado, ok? Eu peguei esse vídeo aqui, olha, como exemplo, para mostrar para vocês. Olha o que acontece nesse vídeo aqui. Olha, como é simples, vou baixar o som aqui para não atrapalhar muito. vai começar é simples fazer esse tipo de vídeo. Ele pega um, um carrinho aqui, aqui se você prestar bem atenção, tem uma linha aqui, olha. Certo? Tem uma linhazinha aqui que ele, ele amarra aqui no, no carrinho e vem puxando esse carrinho. Você pode prestar atenção que é isso que ele faz, olha. E o vídeo é assim, certo? E o vídeo é esse, olha vou deixar rolando aqui porque não, não pode ficar aqui esse vídeo aparecendo aqui muito tempo não dar problema de direitos autorais mas é, é simples pessoal de fazer tá vendo como é simples de fazer esse vídeo olha olha que legal e o vídeo é só isso esse vídeo aqui olha foi postado recentemente já tem mais de 17 mil visualizações e é assim que você vai fazer o, o vídeo se você se interessar por esse nicho aqui se você quiser criar um canal infantil é assim que você vai fazer esse tipo de vídeo eu mostro já já a vocês aqui o que, é que você tem que fazer para criar esse tipo de vídeo para você ter ideia, eu peguei é, esse canal aqui, certo? Sorriso de Brinquedos, vim aqui no site é na vez os canal do YouTube. Aqui diz, olha, que esse canal tem mais de 2 milhões de inscritos. É um canal bem grande já. Como eu falei, esses vídeos aqui viralizam muito rápido, porque são crianças que assistem esse vídeo. Você que é pai, você que é mãe que está assistindo esse vídeo, eu acredito que muitas vezes você já pegou seu filho assistindo esse tipo de vídeo aí de brinquedos, porque eles gostam muito certo? desse tipo de vídeo. E para você ter uma ideia, olha, no último mês esse canal aqui teve mais de 16 milhões de visualizações. No último mês também teve 50 mil inscritos. E o canal ganha por mês em torno de 4 mil dólares, podem chegar a 64 mil dólares. 4 mil dólares e o canal pode alcançar aqui, é uma estimativa esses, esses valores aqui, mas pode alcançar os 64 mil dólares. Eu vou pegar o menor valor aqui só para você ter uma ideia. Eu vou pegar o valor aqui de 4 mil dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que 5,36 reais. Um dólar é o mesmo que 5,36 reais. Vou pegar o valor de 4 mil. Esse é o valor mínimo, pessoal. Provavelmente o canal ganha mais. 4 mil dólares é o mesmo que 21.440 reais. 21 .440 reais por mês que esse canal, é, o canal Sorriso de Quem, ganha no YouTube, pessoal, é muita grana é muito dinheiro, e produzindo vídeo como esse, um vídeo simples, que você pode fazer no quintal da sua casa, você pode fazer no apartamento, no seu apartamento, no local que você morar, você pode fazer esse tipo de vídeo aqui, e você pode ter certeza que por trás desse vídeo aqui, ó, a pessoa não aparece, certo? A pessoa não aparece, é um canal dark. Por trás desse vídeo aqui, o que acontece? Muitas vezes é um adulto fazendo esse vídeo aqui. Não é nem uma criança fazendo, certo? Uma pessoa adulta está fazendo esse vídeo. Mas se você tem crianças aí na sua casa, você pode é, pedir para sua seu filho fazer isso aqui. Ele pode aparecer, pode não aparecer. Nesse caso aqui, não necessita aparecer, a não ser que você queira que seu filho apareça. Mas se você quiser que ele não apareça, também não tem problema, certo? E uma pessoa adulta pode fazer esse vídeo aqui, por quê? Porque não precisa aparecer, não tem necessidade de aparecer. Então pode criar o vídeo aqui, olha, só mostrando o carrinho, em movimento certo, o carrinho aqui, uma brincadeira com o carrinho, e gravar, você pode gravar com o seu próprio celular, certo, só, só pegar o seu celular e gravar o vídeo aí, e o vídeo está pronto, esse vídeo aqui tem 10 minutos, você pode fazer vídeo de 5 minutos, de 6 minutos, vai depender de você aí, mas é um vídeo muito simples, pessoal, muito simples, muito simples mesmo. E como é que você faz esse tipo de vídeo aqui? Como é que você, o que você precisa para fazer esse tipo de vídeo? Bem, eu vim aqui no YouTube, olha, e pesquisei aqui por carrinhos de brinquedos, e aqui tem vários sites, né, que vendem carrinhos, né, carrinhos é, de brinquedos aqui, tem vários sites, eu vim aqui, olha, no... Americanas, olha a quantidade de carrinhos que tem aqui, ó. Certo? Tá vendo? Você pode comprar esses carrinhos, ou, ou se você não quiser comprar, você pode pegar os carrinhos dos seus, dos seus filhos. Se você tem filho em casa, seu filho, eu acredito que quem tem criança sabe, é, sabe do que eu tô falando, né? A maioria das crianças tem um monte de brinquedo. Muitos deles, eles nem usam. O pai compra para agradar, ele usa dois dias, depois não usa mais. Você pode pegar os brinquedos que seu filho já tem em casa. Mas se você não tem, você pode comprar esses brinquedos aqui, ó. Você vem no site da Americanas, olha, 50 reais esses, esses carrinhos aqui. Esse, esse outro aqui 51 e tem vários brinquedos e não são caros ok não são caros esses brinquedos aqui olha você pode comprar para gravar para gravar o seu vídeo entendeu para gravar o seu vídeo antes de seu canal ser monetizado o que é que você pode fazer para monetizar o seu canal antes de você alcançar as 4 mil horas e os mil inscritos que é o que vai fazer seu canal ser monetizado você pode é, vender esses brinquedos aqui certo através dos seus vídeos você colocar na descrição dos seus vídeos e como é que você faz para você vender esses brinquedos aqui não só da americanas mas em diversos sites tem um site aqui que trabalha com afiliação que chama Lomadi. O que é que a Lomadi faz? Você vai fazer um cadastro aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards. e vou deixar também na descrição. Um vídeo que eu fiz como funciona a Lomadi. Certo? Esse vídeo é um vídeo bem legal. Eu vou deixar aí para você assistir. Se você quiser fazer o cadastro na Lomadi. Aí você vai... Antes de seu canal ser monetizado, você vai conseguir ganhar dinheiro. Entendeu? Você vai vir aqui na Lomadi faz fazer o cadastro. Aqui, ó, quando a gente vem aqui no painel, aqui, depois que você fez o cadastro, eu vou vir aqui em anunciantes. Aqui são várias lojas conhecidas no Brasil todo. Que você vai pegar os produtos dessa loja e você vai anunciar. Lá no, no, você vai divulgar lá no seu vídeo. Você coloca na descrição dos seus vídeos. Os brinquedos que você está utilizando, ou qualquer outro brinquedo, lá no seu vídeo, para fazer o seu vídeo, você coloca na descrição desse vídeo o link de afiliado que você vai, é, vai criar aqui. Certo? Você vai criar o link aqui na Omadi. Para fazer o cadastro aqui na Omadi é totalmente grátis. Você não paga nada para utilizar esse site. É um site muito legal. E aqui você vai se afiliar a produtos físicos de lojas muito conhecidas. Olha aqui, olha. São, no total são no momento que eu estou fazendo esse vídeo, no total são 304 anunciantes. São muitas lojas. Tem a Amazon, que é muito conhecida, o Carrefour, olha, um site muito conhecido, certo? São sites, são empresas que têm lojas e, e também ela tem lojas físicas e também tem sites, né? Tem Americanas, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, se a gente vir pesquisar aqui, olha, Americanas. Olha, tá vendo aqui Americanas? E aqui na Americanas, olha. Aqui na Americanas você vai fazer o seguinte. Aqui para você fazer, para você divulgar, por exemplo, um brinquedo desse aqui, você quer você quer divulgar um brinquedo desse aqui, certo? Você quer colocar na descrição lá um brinquedo desse. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, você vai pesquisar dentro do site americano, você vai clicar aqui, por exemplo, esse brinquedo aqui. Você vai copiar esse link aqui, ó, copia esse link, botão direito, copiar. Você vem lá dentro do site da Lomadi, aí eu vou vir aqui em, na home, certo? E vou vir aqui, olha, nesse espaço aqui, link para anunciantes, né? Você vai, botão direito, colar. Daí você vem aqui em gerar link, certo? Clicou aqui em gerar link, olha, tá aqui o link. Esse link aqui, olha, copiar. Se eu vir em outra aba aqui, vou abrir esse link aqui, colar, vou dar o um Enter. Você vai ver que é o mesmo link que eu copiei aqui, olha. Só que a diferença é o seguinte. Aqui você já vai ganhar uma comissão, uma, uma porcentagem, de quando a pessoa vir lá no seu vídeo, na, na descrição do seu vídeo, clicar e comprar esse brinquedo aqui, você vai ganhar uma comissão. A diferença é essa, porque você gerou um link aqui na Omadi. Como a Omadi trabalha com o sistema de afiliados, você vai ganhar uma porcentagem sempre que alguém comprar de você. Certo? Sempre que alguém comprar algo de você, você ganha uma porcentagem. Antes do seu canal ser monetizado com o aí você vai colocar os links. E depois que seu canal for monetizado com o Etsy, você também vai colocar os links lá na descrição do, dos vídeos. Esse, esse canal aqui, eu acredito ó, que ele não coloca nenhum link. Eu vou, vou dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. E aqui abaixo vai mostrar. Olha, não tem nenhum link. Nenhum link ele poderia estar tá ganhando com o e poderia estar tá ganhando também como afiliado aqui, ganhando uma porcentagem por venda de cada produto aqui na Omadi, certo? Ele vem aqui na Omadi, olha e toda a vida que ele pega esse... Ele pega, o dono desse canal, o que, é que ele iria fazer? Ele pegaria esse link aqui, copiaria, e aqui no vídeo dele, olha, aqui onde tem a descrição, você colocaria esse link aqui, certo? Você colocaria o link do produto de um brinquedo desses aqui. Pode ser o mesmo brinquedo que você está fazendo no vídeo, pode ser um brinquedo diferente também. Aí você colocaria aqui, além de ganhar com Etsy, que ele já ganha bastante dinheiro com, com Etsy, como eu mostrei para você, ele ganharia também com sistema de afiliado, entendeu? Tem outras formas aqui que você pode ganhar dinheiro no YouTube. Não é só com Etsy, tem pessoas que acham que é só com Etsy, não é. Existem várias e várias formas, ok? Então, é simples de fazer esse vídeo aqui, olha, é muito simples, se você não quiser fazer, é, coloca seu filho para fazer, ele já vai estar tá brincando mesmo, ele gosta de brincar, é fácil de fazer, você só precisa filmar com o celular, se você não quiser que ele apareça, ele não vai aparecer, se você quiser que ele apareça, aí é, fica a seu critério. Mas é simples fazer esse vídeo aqui, não é um vídeo difícil, é muito simples. Ok, pessoal? Isso aqui é mais uma dica que eu deixo para você, que é um canal dark, onde você não precisa aparecer. E você você adulto, você é uma pessoa adulta, pode gravar esse vídeo, já que você não vai aparecer, entendeu? Aí você pode gravar, filma só o brinquedo, e depois você publica aí no seu canal. Você viu como esse canal gera uma grana boa com o AdSense? E eu mostrei para você também como monetizar esse canal de outra forma, através do sistema de afiliado aqui no site da Omadi. Certo? você vai ganhar uma comissão também quando você vender um produto você ganha uma porcentagem do valor da venda ok pessoal eu espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma que esse vídeo possa abrir sua cabeça aí abrir sua mente aí para que você possa criar o seu canal para que você possa ter sucesso no YouTube a minha intenção é, é, é trazer ideias para você entendeu trazer ideias aqui e você colocar em prática não adianta nada você, você ver esse vídeo e não fazer e não colocar em prática não vai adiantar nada você pega esse vídeo e faz, faz com frequência. Se no começo você não tiver muito tempo, você faz um, dois vídeos aí por semana. Quando o canal for crescendo, você vai vendo que começa a ter visualizações. Começou a vir no, no comecinho vai ter pouca, poucas visualizações, né? No começo sempre é poucas. Aí o canal tem três, quatro, é, sei lá, dez visualizações por vídeo. Mas aí você vai botando o vídeo, quando você começar a perceber que canal, o vídeo já tá, tá tendo 50 visualizações, foi para 100 visualizações. Aí você começa a fazer mais vídeos, entendeu? Fazer mais vídeos, colocar vídeo, você tá vendo que o canal tá dando certo. E você viu que esse canal aqui é um canal muito bom, muito fácil de fazer os vídeos, não tem dificuldade para fazer esse tipo de vídeo aqui, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos a minha indicação para que você possa trabalhar através do YouTube, para que você possa é, ganhar o seu dinheiro através do YouTube e viver é, com os ganhos da internet. Eu deixo também um curso grátis na, des na descrição do vídeo, Passa lá na descrição e dá uma olhadinha que você vai ter acesso a tudo isso que eu falei aqui pra você. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Eu vou deixar outros vídeos aí aparecendo na tela aí para que você possa assistir também. Vídeos que podem te ajudar aí a trabalhar no YouTube, certo? Quero agradecer. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até o próximo vídeo.